Meus amores, hoje eu fui vítima da intolerância religiosa. Estou um pouco com meu emocional avalado, porém, estou alimentado já, acabei de almoçar, porque uma bicha com fome é uma bicha que olha a roda baiana. Falando em Roda Baiana, a gente vai conversar um pouco sobre isso também hoje. Na verdade, hoje eu tô igual aquele meme do gatinho que fica morrendo de raiva na hora de brigar, mas que depois pra explicar a situação pelo qual brigou, fica aí chorando. O que acontece é que hoje lá estava eu, né, de manhã, de manhã assim, então cedo não, né, eram 11 horas da manhã e eu estava acordando do meu sono de beleza, porque eu tinha passado até as 4 da manhã costurando bordado num figurino da Hillary. E hoje são exatamente dia 13 de setembro de 2019. Assim, pra gente já tá o quê? Há uns aos quase 20 anos aí do começo do século 21, parece que a gente não tá progredindo, principalmente aqui no Brasil e vocês sabem de toda a situação pelo qual o país está passando. E são exatamente agora, Três e 50 da tarde, ou seja, faz poucas horas que isso aconteceu e eu precisava vir aqui e compartilhar isso porque, sabe, às vezes a gente precisa é, colocar algumas emoções para fora. Como todo brasileiro assalariado que acorda, né, olhei lá no celular, fui ver o WhatsApp, eu estou participando de um grupo do meu condomínio, né, Aí você já vê, né? Grupo de WhatsApp, é aquela coisa, né? M medo dá uma confusão aí. E é realmente isso que acontece em grupos. É por isso que eu não gosto de grupos aleatórios, principalmente grupos com héteros ou... Nada contra os héteros. E também grupos em, em que tem pessoas com uma certa divergência política, por exemplo, né? Você já sabe que algumas pessoas ali, né? São bolsominhos. Aí o problema já começa aí. O que aconteceu hoje foi o seguinte. Tinha lá uma, uma, uma, um ser humano que publicou um seguinte vídeo. Da galinha pintadinha preta. Galinha preta pintadinha. Uma coisa assim. Isso é uma sátira? Gente, eu vou colocar o vídeo pra vocês. Na verdade, o nome é Galinha Preta Pintadinha Volume 3. <risos> Gente, é um vídeo que foi feito por aquele programa da Globo, o Tá No Ar, que era exibido desde 2014 pela Globo, e acho que se encerrou agora na sexta temporada. E que eles fazem sátiras de programas da televisão brasileira, da cultura brasileira. Eu vou colocar um trechinho pra vocês nesse vídeo, porque eu não sei nem se eu posso, ter direitos autorais de colocar isso todo, talvez a Globo até intervenha. Mas vamos lá analisar esse vídeo. <risos> A galinha preta pinta, pintadinha, pintadinha volume 3 com novos pontos que vão fazer, fazer a cabeça, cabeça da garotada. Olha! Noisinha, vinha, ouviu, gorizá, um terreno, um feijá. Um descarrego de alegria na sua casa. Agora, a comida da galinha preta pintadinha está completa. Olha lá, a combinha gira. Para um aqui o elefante Terezinhos Terezinhos Adorei, gente. É. Do nosso DVD, você pode levar casa Olha lá de com... Menina, já tem brinde Essa 3, aqui, na sua Bom, vamos lá, gente Um vídeo, né, que tem aí O que? 1 um minuto e 15 segundos Que foi uma sátira Feita pela Globo da Galinha Pintadinha Vamos primeiro colocar assim, ó Vamos logo, vamos a postagem do que a pessoa publicou aqui no grupo, né? Pra vocês entenderem Ela publicou esse vídeo e colocou embaixo Repassem, para quem tem crianças pequenas O que que acontece? Repassem para quem tem crianças pequenas Porque assim, gente, esse meu grupo que eu participo Ele é cheio de mulheres é, Sei lá, dentre os seus 30, 40 anos Que já tem filhos e que são com certeza de direita E que são bolsominhos Aí o bom é que teve um vizinho que publicou. Pesquisei e vi que a Galinha Pintadinha foi um quadro programa, tá no ar da Globo. Que não é pra público infantil, e sim uma forma de satirizar desenhos infantis. Tipo o Cacete do Planeta fazia tempos atrás. E lógico, todos os pais deixavam as crianças de Cacete e Planeta. Eu mesmo fui uma criança que assistia todos os episódios. E não entendia nada, gente. Criança não entende porra nenhuma. Bom, aí o barraco começou agora, o fight. Coloquei o seguinte. ridículo que vocês compartilham nos grupos por aí. Publiquei depois um meme da Gretchen e eu teria vergonha disso. Aí foi que as pessoas começaram a se exaltar, né? Se exaltaram um pouco. Aí a pessoa que tinha publicado esse vídeo public... falou o seguinte. Publiquei -se porque me preocupo com as crianças. Se não serve pra um, serve pra outro. E nessa hora eu já tava me transformando naquele megazord de bicha. Eu nunca tinha pensado que iria me transformar na minha vida. Sabe aquela bicha baixa, barraqueira, que bata franja assim... Entendeu? E que faz barraco Olha só o que eu escrevi Eu também me preocupo só acho idiota pensar que uma criança estaria acordada às 23 horas de uma terça-feira Para assistir um programa humorístico Que satiriza e provoca todo preconceito e intolerância na maioria da população brasileira Meu amigo está nas redes sociais em qualquer horário Tem crianças que assistem TV até tarde Não tem nada de idiota, é bom respeitar Repito, se não serve pra você, desconsidere Eu confesso que eu fui um pouco infantil e compartilhei lá no grupo alguns memes né, em forma de figurinha, tipo, eu estou brincando, sou evangélica, que Deus te guarde e esqueça onde, e perigo, radiação. A pessoa veio no meu privado e falou, você me respeite, não faltei com respeito com você. Por gentileza, se retrate lá no grupo quanto às brincadeiras que postou. Nessa hora, meu amor, nessa hora, eu fiquei, olha, eu, eu acho, gente... Faltar com respeito por ter publicado Algumas figurinhas no WhatsApp Será que foi mesmo essa? Esse é o problema? Porque o que aconteceu foi o seguinte Primeiro, eu que fui desrespeitado Eu não sou de uma religião De matriz africana Eu sou de uma religião celta é, já fui praticante da Wicca Hoje nem tanto Só tenho uma, sigo uma linha de bruxaria mais aberta Porém eu já tive um relacionamento Com um boy Que era de matriz africana Ele era praticante do candomblé Da jurema E a gente aprendeu muito com isso E eu sentia que ele sofria um preconceito com isso E aí o que é que acontece? Que eu me senti realmente muito ofendido Talvez mais porque essa pessoa Se sentiu ofendida com minhas respostas A gente acaba se simpatizando com algumas situações Acaba querendo defender algumas causas E essa causa Da liberdade religiosa Meio que tá presente De alguma forma na minha vida E eu precisava fazer com que isso acontecesse hoje Expliquei lá no grupo, mandei vários áudios Falando que na verdade Tudo que tinha sido postado ali Era intolerância religiosa Se a Globo teve autorização Pra fazer esse vídeo É porque a galinha pintadinha Detentora dos direitos de autorais da galinha pintadinha deixou esse vídeo, gente, não chega nas crianças. O que eu sempre penso, o problema não são as crianças, o problema são os pais, são os adultos, entendeu? Eles que colocam preconceitos na cabeça das crianças. E, e o que o que teria de problema se elas vissem isso? Porque eu tenho contato muito com músicas, com conteúdos infantis. E o só o que eu vejo aí agora, coisa que não tem na minha época e que eu odeio, são. Cantoras evangélicas fazendo músicas para crianças e doutrinando elas com músicas evangélicas. Aí faz uma música assim da Galinha Pintadinha de sátira, que vai atingir o que é um público adulto. Acho que tipo, 98% vai ser um público com mais de 18 anos que vai assistir esse vídeo. E se vocês não sabem, por exemplo, a Record aquela emissora que é liderada por líderes evangélicos e cristãos evangélicos, de tanto falarem mal da religião africana ou de outras religiões, eles foram condenados a transmitir quatro programas sobre religiões de matriz africana. Essa notícia é de janeiro desse ano, 2019, e eu acredito que já foi exibido. Antes de publicar qualquer coisa nas redes sociais, Pra tentar proteger os seus filhos Entre aspas Pensa em quem vai receber esse conteúdo Essa coisa que aconteceu hoje foi num grupo de vizinhos Do meu condomínio onde eu moro E quantas outras pessoas no meu condomínio Um condomínio de mais de 550 apartamentos Por aí, não sei Quantas pessoas de matriz africana não moram aqui Ou já moraram Ou são de outras religiões Eu não acho que em algum momento Eu cheguei a ofender As pessoas que estavam lá no grupo E que Primeiramente, né Publicaram aquele conteúdo Sem se preocupar se alguém mais ali iria se ofender, e olha só quem acabaram ofendendo, eu, logo, a bicha tranquila, que nunca discursa, nunca briga, né nunca milita, né? Mas hoje, literalmente, eu hashtag militei, e precisei militar, e militei com muito orgulho, e hoje eu tô orgulhoso disso, porque foi algo necessário. É, nunca imaginei, na verdade, que eu precisaria discutir com alguém sobre, sobre as idiotices que alguém publica aí na internet, afetando as pessoas. E principalmente sobre intolerância religiosa, que é um conteúdo que eu não costumo discutir tanto, mas que hoje eu me sinto totalmente representante dessa causa e dessa luta e, e enfim, simpatizante total. Né? Hoje realmente baixou esse mergazor de mim aí, em que eu bati esse cabelo, rodei essa baiana. Quem dera eu tivesse aí um espaço aberto pra mostrar pra todas essas pessoas que... É, que não há problema nenhum nas religiões de matrizes africanas. Eu, eu, eu tô tão perplexo que eu não tenho tantas palavras. Eu só queria mesmo compartilhar essa indignação aqui com vocês. Porque foi babado. Hoje, hoje, foi babado. É, as crianças, elas podem pesquisar tudo lá na internet hoje em dia e tal. Gente, pra que, que existe pai pra isso, né? Assim, pra controlar o que as crianças estão vendo aí na internet, né? Pega ali o tablet dela, o celular, vê o que ela tá vendo... Não é porque a gente vive aí num universo digital, num universo moderno hoje em dia Que os pais não podem estar presentes ali e vendo o que as crianças estão vendo na internet E tipo, eu não falo só de pornô, eu falo de qualquer conteúdo Se não quer que veja, não veja Aí isso, né, aparentemente não é nada que afete as crianças É algo que já está afetando os adultos os adultos com muito preconceito e intolerância religiosa. O Brasil está passando por um momento muito difícil. De intolerância em vários aspectos, com uma onda de retrocesso e conservadorismo muito crescente. E que vai acabar ainda machucando muitas pessoas. Eu realmente espero que, após todo o discurso que eu dei no grupo lá depois que aconteceu isso e eu até me ofereci para mostrar esse conhecimento para as pessoas, para levar coordenadores infantis, atores, artistas, para fazer uma palestra aqui no condomínio, para mostrar essas pessoas, realmente, será que isso afeta as crianças? Será que é um perigo para elas? Mas não tive resposta. E assim ficam as discussões. Alguns tentam debater outros fogem. Infelizmente, hoje isso é tudo que eu tenho para vocês. Vamos aí aguardar, né, toda essa onda então de conservadorismo passar e ir embora o quanto antes aí do Brasil. Eu sou Kevin Harrison, ator e intérprete da Hillary Hilton, e até o próximo vídeo. Um, um referencial evangélico no Brasil hoje que eu considero perigoso autoritário, violento, machista, racista, LGBTfóbico, que estimula a violência, inclusive, contra religiões de matriz africana. Sim. Porque lá na ponta, quando o terreiro é atacado, antes tem um pastor amaldiçoando aquela religião sim. e autorizando então, sim, e estimulando estimula. direto estimula. ou indiretamente isso. Sim. Então, no meio disso tudo, eu reconheço. Mas qual é a ressalva que eu faço? Que, tipo, não generaliza os evangélicos, Sim, claro. Não, não, nem todo mundo é assim, de jeito nenhum. E eu tento dizer o seguinte, poxa, eu estou na fileira aí de Martin Luther King, uhum. de um é. monte de gente que em nome de... E, e para além do campo evangélico, eu quero falar de Dom Elder, irmã Dorothy lutando lá com os pobres no Pará, pela mãe terra, pela natureza, pela nossa Amazônia. Então, assim, quando a gente fala pastor exótico, parece que eu eu, eu, eu preciso dar visibilidade a toda essa tradição cristã popular progressista, generosa, que ama a diversidade, que quer promover o bem comum, que não tem nada a ver com esse discurso de ódio que aparece aí. Então eu sou só mais um.